Oi MDzinhos e MDzinhas, tudo bom com vocês? Aqui é o MD trazendo mais um vídeo aqui no canal. E hoje pessoal, eu estou aqui para gravar um jogo normal do World Colors, faz um bom tempo que eu não jogo. Mas ok né gente, vamos lá. O objetivo desse jogo é acabar as torres de outras, de outras equipes, mas ok. O bom gente, é que esse jogo... Quando a pessoa joga, o jogador joga, ele em pelo PC, dá para correr segurando a tecla shift. Mano, esse jogar é mal. Na minha opinião, esse jogar é mal top, mas OK. Calma, tem um bug aqui que eu vou fazer. Pronto, GG. Vamos embora. Vou pegar a bomba pra acabar com os praguinho. Como assim, velho? Como assim? Mano, mano, mano. Poxa, como assim, velho? Eu tô levantando. Ah, não, vamos vencer. Ah, velho, perdi, mano. Mas ok, gente, aproveitando e deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo. E compartilha ele com seus amigos e comente nos comentários se você gostou desse vídeo. E entra no meu servidor do Discord que o link vai estar na descrição. E se vocês quiserem, é, passa lá no mapa né, onde eu tô. O link aí vai estar na descrição também, tá gente? É, e, e se vocês quiserem entrar no meu grupo, né, do Roblox... O link aí também vai estar na description, tá? E é isso, gente. Se vocês quiserem me seguir no Roblox, o link do meu perfil vai estar na descrição, tá? É isso. E, ah, quase eu me esquecendo. E se vocês quiserem me seguir no Instagram também, o link aí vai estar na descrição, tá? É, tá, né, gente? Então tá, gente, eu vou ter que acabar primeiro... Como assim? Como assim, gente? Como assim? Tá, né? Primeiramente, gente, vamos acabar com a... Eu vou, né? Acabar, né? Com a torrinzinha linda e maravilhosa amarela. Ah, tá, menina. achei que você ia do time azul, né? Tá, ó. Ai, gente. Que... Gente, gente da... Do time, do time vermelho. Deixe de ser Leper, pelo amor de Deus. Stefan. Ai, não, né? Ai, não. Est... Mano, o menino tá jogando pelo PC, gente. O menino tá jogando pelo PC, ó. Cara, é, faz bom tempo que eu não jogo esse jogo. Né? Assim, tá bom. Se é assim, tá bom. Opa, tô quase acabando. Ok. Ah, não. Meu Deus. Vamos lá, pessoalzinho. Vamos acabar com a torre verdinha do menino. Ó, oh, o menino pro Stefan. Ai, não, né, Stefan? Ai, não, né, Stefan? Ops, Ô, oh, mano, como assim? Mano, que é isso, Derek? Então, gente, como prometido, eu tô gravando aqui, né? Meu videozinho de Facecam, mas ok, gente. E, então, né, gente. Uh, YouTube, se você tá assistindo aqui o meu vídeo, pelo amor de Deus, não me, dry, não me dá strike, tá? Eu tenho 15 anos e, e eu sou maior de 13 anos, mas ok, gente. Cada um tem a sua opinião. Mas já, gente, mas já, minha torre já acabou, ah, não. Opa, qual? Ah, não. Pera. Ah, o menino botou o negócio. Beleza. Bora simbora. Tá, gente. Vamos lá. Eita, o menino tá aqui. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Buguei. Olha que lindo. Buguei. Tá, né, galera? Oi. Gente, uma prayer. Oxe, eu spanei pra fora da torre. Ah, não vai dar certo. Vou ter que. Já, já era, mano. Vamos acabar com a nossa torre. Vamos perder, mano. Vamos me perder. Meu Deus! Ai meu Deus. I believe, I can fly. Agora vamos descer. É a menina do outro time. Volta aqui, garota. Querendo acabar com a minha torre, eu não vou deixar. Como falou, vou acabar com a torre vermelha, mas ok. Goodbye, Tower Red. Tchau. Acabei com a torrezinha linda, maravilhosa, vermelha. Agora vamos pro próximo. Derek. Não, não, não, Derek. Derek. Derek do céu. Pronto. Agora Eu só falta daqui. dar GG, né? E deu. Torre verde foi eliminada, mas ok Oi menina, tudo bom? Agora pra finalizar a torre azul Ai, muri, muriu Meu Deus, eu buguei do nada Meu Deus, eu tô no céu Ok Mano, não deu Calma Tão querendo acabar com minha torre, é? Tão querendo acabar com minha torre, é? Não vai, não. Não vou deixar isso, não. Não vou deixar você acabar com minha torre, não. Tchau, tchau. Tower Blue. Meu Deus, a menina tá bugada. Gente, ela virou Coscosa. Adiós. GG, gente. Eu venci. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clica no gostei. E se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação pra não perder mais nenhum vídeo. E compartilha ele com seus amigos e comente nos comentários se você gostou desse vídeo. E entra lá no meu servidor do Discord, que o link vai estar na descrição. E se vocês quiserem entrar no meu servidor do, no, no meu grupo do Roblox, o link vai estar na descrição. E se vocês quiserem é, me seguir no Roblox, o link do meu perfil vai estar na descrição, tá? E se vocês quiserem jogar esse jogo aqui, que eu tô jogando, o link aí vai estar na descrição, tá pessoal? E se vocês quiserem Me seguir no Instagram, o link também vai estar Na descrição, tá pessoal é Espero que gostem é, Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo, na né, de Facecam Como prometido é, Como prometido eu trouxe, né Mas ok, gente Então foi isso e tchau Falou, galera, fui